nova imagem do telescópio James Webb captura a visão mais clara dos anéis de Netuno em décadas. Nas novas imagens é possível ver seus anéis e algumas faixas de poeira mais fracas do único planeta em nosso sistema solar que não é visível a olho nu. Netuno tem pelo menos cinco anéis principais formado por bilhões de partículas de rocha, gelo e poeira, alguns dos quais não foram vistos desde que a nave Voyager 2 da NASA se tornou a primeira espaçonave a observar Netuno durante o seu sobre que voo em 1989. Além de vários anéis estreitos e brilhantes, o Webb consegue mostrar claramente as faixas de poeiras mais fracas de Netuno. A qualidade da imagem é extremamente estável e precisa, assim permite que esses anéis muito fracos sejam detectados tão perto de Netuno. Além disso, o telescópio capturou 7 das 14 luas conhecidas de Netuno.